Agora domingo e está para aí uns quase 40 graus, está um calor de caraças e viemos aqui ao Cercado do Alentejo está aqui uma aguinha aqui na Fonte Santa, estamos a ver, tirar fotos e temos uma igreja e tudo, vamos lá andando e está, a boca já está muito seca, então vamos lá ver já paramos ali o carro e temos aqui isto a fazer merenda, com esta sombra aqui dos chaparros, acaba por ser muito agradável. Uma boa caminhada, como estava ali a indicação. O que, é que é isto? E... Bastante sombra e uma igreja Uma igrejazinha Vamos lá ver Esta boca já está seca estamos para ver aqui Uma rumaria que agora não me recordo qual é que é Mas irei colocar na parte de baixo dos comentários A água está a correr daquele lado Aqui deste lado temos o dovedor para os animais Aqui deste lado A igreja está fechada E agora o Kevin vai tirar um bocadinho d'água Tira a água para a fotografia <risos> Enche lá aí A, a porta de a água Está a correr bem Vamos ficar aqui para dentro d'água de Diz-me lá como é que é está a água, está fresca? Está fresca. Sabe o que é? Água sábia. é a água, sabe? Sabe água, muito é, bem. Comimos a água que sabe a água. Vamos continuar aqui de ver para este lado. Está cá algumas ervas. A igreja está fechada, como é óbvio. Mas tá depois que de o já foram para outras igrejas. Já foram para outras igrejas. É. Estamos ali. Foram usar a mim? É. É, temos aqui, já é uma volta aqui 360, para ver, para os meus amigos que estão lá em casa para verem o, é o que é que temos aqui neste lado, se quiserem vir cá visitar, eu colocarei também o um mapa na descrição do vídeo. Há um bocadinho de vento, que o deu para os animais. E algumas libélulas a voarem. Um, Libélulasinhas, olha ali está uma. Elas agora andam aí. E abelhas também. Ainda para cima aqui das abelhas. Filmar ali mais perto. Olha ali. Ela ah, levantou. E parece que o Kevin parece que gostou da água. Já está a buscar mais. A buscar mais água. Já vai correr Segue para baixo Vamos ver mais alguma coisa Vamos ver Temos aqui mais Mais uma fonte. Olha Está aqui outra fonte Kevin, é, provavelmente esta água vai ser igual É a é mesma, mas está aqui outra esta está aqui, vê se o paladar é o mesmo. Esta deve ser oficial, a outra deve ser mais, mais rudimentar. Vamos lá, mete lá o teu perícia culinária. é como o vinho. Isso é como o vinho, para provar Eu até tenho um pouco de água, mas é uma água mais. A é água não, não é aquela água que é muita água, estão a ver. Este... Mas é boa, é boa. É boa, pronto. Olha, gostou e está feita a prova. Agora <risos> vamos lá. É que eu aqui mais. Temos. A vegetação aqui à volta da. da Ribeira. Vamos lá ver. As mesas de. de piquenique. Olha, está uma chama com... Olha, temos ali uma indicação. indicação. O que é que diz aqui? Os rios não bebem sua própria água As árvores não comem seus próprios frutos O sol não bilha para si mesmo As flores não espalham sua fragrância para si Viver para os outros é uma regra da natureza A vida é boa quando você está feliz Mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa Papa Francisco Ora muito bem dito, não podia ser dito melhor e o salve de para o Kevin, o nosso leitor. Agora temos aqui as mesas. Não trouxe tempo, foi bucha. Por isso não, não podemos, não temos nada para comer. Vamos sentar-se aqui um bocadinho. Só para ir para terminar o vídeo. Foi um vídeo rápido só para mostrar às pessoas que estão lá em casa que. É isto aqui este cantinho com uma merenda, é agradável, fim de semana ou mesmo durante a semana, virem até aqui e obrigado por assistirem mais uma nossa aventura, mais seguirão nas próximas semanas.